Opa, tudo jóia? Se você chegou nesse vídeo, é porque você quer saber sobre o Pump 4 emagrecedor, se ele realmente funciona ou não. E antes de mais nada, eu quero dizer que ele funciona sim. Já foi testado por milhares de homens e milhares de mulheres, tá jóia? Já foi testado e aprovado, mas antes de eu te falar os benefícios do Pump 4, eu quero te dar um alerta muito importante no final desse vídeo. Se você não assistir esse vídeo até o final... Você vai colocar em risco de perder o seu dinheiro, vai colocar em risco a sua saúde, beleza? E principalmente não vai ter um reembolso. Então eu peço que você fique nesse vídeo até o final, tá joia? Então bora para os benefícios do Pump 4. Bom, o Pump 4 vai te dar vários benefícios, como inibição intensa do apetite, diminuição de inchaços, menos retenção de líquidos, aceleração do metabolismo, diminuição da ansiedade e regulação do intestino. Lembrando que o Pump 4 é aprovado pela Anvisa, tá joia? Então você pode ficar tranquilo quanto a isso, pois a Anvisa não libera produtos que não são de qualidade E que possam afetar é, a saúde do consumidor, tá joia? E o alerta que eu queria te dar é o seguinte, o Pump 4 está sendo um produto muito vendido E por esse mesmo motivo, acabam surgindo falsos gurus tentando replicar o produto E tentando vender em mercado livre e na OLX E era isso o alerta que eu queria te dar não compre em nenhum desses lugares, pois é falsificado. Você vai estar colocando em risco a sua saúde e vai perder o seu dinheiro. O Pump 4 é único e exclusivamente vendido pelo site oficial. E para você não cair no golpe desses gurus, eu vou deixar o site oficial na descrição desse vídeo, tá joia? Bem, era esse o que eu queria te dar. É, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa seu like e comente se você tiver alguma dúvida que eu estarei respondendo, tá joia? Eu espero que você tenha gostado e até mais. Falou!